para vocês como fazer um delicioso bolo red velvet para decorar sua mesa de natal é um bolo delicioso fofinho molhadinho com recheio de cream cheese e ele ainda fica a coisa mais graciosa do lado de fora porque ele é vermelhinho com branco para decorar sua mesa fica a coisa mais linda então para aprender a fazer essa delícia vamos para os ingredientes da massa do bolo uma xícara e meia de açúcar 100 gramas de manteiga uma xícara de leite misturada com uma colher de sopa de vinagre 3 ovos, 1 quarto de xícara de óleo, 2 colheres de chá de vinagre, 1 colher de chá de bicarbonato em pó, 1 colher de sopa de corante em gel vermelho, 1 colher de chá de fermento em pó, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. E se você adora uma boa receita de Natal, já dá seu like nesse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, porque a gente tá aqui toda semana com um especial de Natal maravilhoso. Eu aqui estou bem temática, como vocês já sabem. É, amo Natal. Vou nem nos comentários. Mas a gente tá aqui toda semana, religiosamente, aos domingos, trazendo muitas coisas gostosas e muitas receitas natalinas pra vocês. Agora a gente vai começar a fazer a massa do bolo. É uma massa muito simples, parece que são muitos ingredientes, às vezes parece complexo, mas na verdade não é. Eu vou começar aqui na minha batedeira. E se você não tiver batedeira, tá, eu não tenho batedeira. Eu posso fazer esse bolo sem batedeira? Pode sim, inclusive eu já fiz bolo aqui no canal pra vocês, mostrando que dá pra fazer massa de bolo sem batedeira. Se você quiser aprender esse outro bolo que também é delicioso, clica no card aqui em cima e vai lá assistir, que também é uma ótima receita de bolo que se fazer no Natal. Então são as coisas que você precisa fazer primeiro, antes de começar qualquer bolo, é o quê? Unte a forma. Caso você não queira esse bolinho vermelho maravilhoso. Eu vou começar aqui. A gente vai fazer o quê? Eu vou pegar minha manteiga e botar no bolo da batedeira. E a gente vai bater essa manteiga primeiro só com o açúcar. Aqui eu vou colocar a manteiga. E o açúcar. E a gente vai começar batendo esses dois ingredientes. Até ele ficar uma mistura bem, bem branquinha. Agora que a gente já misturou nossa manteiga com açúcar, lembra sempre de dar uma raspadinha no bol do bolo, porque às vezes não mistura direito. É sempre bom tirar aquele de baixo para cima para ter certeza que ficou bem, bem misturado. Eu vou colocar aqui o óleo, todo, e eu vou começar a colocar meus ovos um a um. Então eu vou quebrando o ovo, colocando, espera misturar todo o ovo, depois quebra o segundo, coloca, espera misturar todo e a mesma coisa acontecer. Depois de ter batido bem incorporado nos nossos ovos, a gente vai agora pro preparo do nosso corante. Eu tenho aqui o buttermilk, que eu já ensinei pra vocês como é que faz. O que a gente vai fazer aqui com esse leite é aquele chamado buttermilk. É uma xícara de leite, uma colher de sopa de vinagre, pode ser também suco de limão, se for o que vocês tiverem em casa. E aqui eu tenho o corante vermelho em gel. Eu gosto de usar um corante em gel ou em pó, porque aqui fica mais fácil de dissolver. Como é uma massa de bolo, se você estiver usando corante em pó, pode usar tanto hidrossolúvel como lipossolúvel, que vai funcionar. Aqui, pra ficar mais fácil de incorporar, o que eu vou fazer? Eu vou misturar meu corante no meu buttermilk, que assim eu já faço menos bagunça na hora de colocar esse corante dentro da geladeira. É, uma geladeira aqui, gente. <risos> dentro da batedeira. E tentar não fazer bagunça, né? Mas vocês me comecem. A gente tenta, só tenta. E uma coisa que eu vou falar. É sim um bolo que vai muito corante. No meu caso, eu não acho que o corante vai em uma quantidade suficiente para amargar. Vocês sabem que toda vez que se usa muito corante, dá aquela amargadinha. Mas, se vocês não quiserem usar corante, vocês podem fazer esse bolo do mesmo jeito. E só não colocar o corante. Se vocês quiserem, inclusive, vocês podem colocar um corante de uma cor diferente. Também fazer um bolo veludo verde, por exemplo. Que também combinaria muito com a mesa de Natal. Ia ficar bem bonito. E... Aqui eu preciso de um corante bem forte, porque, na verdade, o Red Velvet ele é um bolo à base de cacau. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de cacau em pó. Então, se esse corante não estiver bem, bem forte, o que vai acontecer é que o, a cor do cacau é o que vai sobressair e você vai acabar só com o um bolo de chocolate e não com o um bolo vermelho, que é o nosso objetivo. Eu vou dar aqui uma misturadinha nos nossos ingredientes secos. E a gente vai começar a misturar alternadamente esses ingredientes secos, e o corante com buttermilk na batedeira. Lembra, bota uma parte, mistura, bota um pouquinho do líquido, mistura e vai assim aos poucos. Lembra de sempre, no meio do caminho, vir com a espátula, raspar bem as laterais. Porque pode ser que a farinha não incorpore direito, não se misture bem. Então é bom sempre dar uma vinha, dar raspada na lateral e bater mais um pouquinho, só pra até incorporar. Era o do outro lado. Você já me conhecem, eu não vou falar mais nada. Ainda bem que não foi na roupa, porque eu ia perder esse vestido. E agora, a última coisa que a gente precisa fazer é só misturar o bicarbonato com o vinagre para poder dar uma reação química e sentir tipo um químico na cozinha fazendo esse bolo. É muito divertido. Eu vou pegar aqui meu vinagre, vou jogar dentro do bicarbonato, ele vai subir e na mesma hora a gente derruba no bolo. E só misturar isso para finalizar. Só dá uma misturazinha. E esse é o resultado final da nossa massa do bolo. Eu vou dividir ela em duas formas de 20 centímetros que eu só untei embaixo com manteiga e coloquei uma folha de papel manteiga. Como vocês vão vendo aqui, eu vou dividir ela igualmente nessas duas formas e levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutos ou até você enfiar um palito no centro do seu bolo e ele sair limpinho e eu mostro pra vocês. agora, enquanto o nosso bolo está assando, a gente vai adiantar o recheio e a cobertura desse bolo. Que é muito, muito simples de fazer e leva poucos ingredientes. Então, vamos a eles 600 gramas de cream cheese, 500 ml de creme de leite fresco, 2 terços de xícara de açúcar, uma colher de chá de extrato de baunilha e um pacote de gelatina em pó hidratado conforme as orientações do fabricante. A primeira coisa que a gente vai fazer para fazer o recheio desse bolo é pegar nosso cream cheese, e o ideal é que o cream cheese esteja em temperatura ambiente, inclusive, se você quiser aprender uma ótima receita de cream cheese Que pode ser usada neste recheio e que faz você economizar bons trocados Clica no card aqui em cima que eu já ensinei essa receita pra você. Que maravilha Isso daqui é um cream cheese que eu acabei de fazer Então eu vou botar meu cream cheese na batedeira e dar uma batidinha nele para começar e ele começar a ficar mais soltinho E agora que a gente já deu uma boa incorporada no nosso creme cheese, a gente vai adicionar o açúcar e a baunilha. E eu peço sempre, aconselho na verdade, né? Peço não, porque na sua casa você pode fazer o que você quiser. Mas assim, usem baunilha de verdade. Faz toda a diferença. Toda, toda, toda. Então, extrato de baunilha no lugar de essência. Aqui eu estou usando na verdade uma pasta de baunilha, mas também ela é similar ao extrato com favinhas. Maravilhoso! Então a gente vai só bater aqui e eu vou pegar meu creme de leite que eu deixei no freezer porque aqui tá muito quente e esse creme de leite tem que entrar bem, bem, bem gelado aqui nessa mistura para ele airar bastante. Então eu vou bater isso daqui, pegar meu creme de leite do freezer e a gente continua! E agora que nossa mistura já tá perfeita, tá tudo perfumado a baunilha, nosso açúcar já se incorporou bem, a gente vai adicionar o creme de leite aqui, aquele creme de leite que você compra na sessão de geladeira, o fresco, e ele tá bem, bem gelado. A gente só vai bater bem até isso daqui dobrar de volume. Agora que nossa mistura já tá bem, bem cremosa, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Essa é a consistência que fica, bem durinho. Eu só peguei aqui e hidratei minha gelatina, um pacotinho, de acordo com as orientações do fabricante, Derretido no micro-ondas e eu vou incorporar essa gelatina aqui, enquanto a batedeira vira devagarzinho, que é para ter certeza que ela não vai ficar solidificada em um ponto só, e depois tá pronto o nosso recheio. E esse é o resultado final do nosso recheio, depois que a gente incorpora a gelatina. Agora eu vou só transferir para uma vaselinha, cobrir com plástico filme e levar pra geladeira até a hora que a gente for usar ele. E esse é o resultado do nosso bolinho depois de assado. Ele fica com a cor linda, agora os laterais ainda ficam um pouquinho marrons e é normal, como eu disse pra vocês. Vocês vão ver na hora que eu... eu já deixei eles aqui cortadinhos, mas vocês vão ver na hora que eu levantar as camadas. Que ele não tá tão, tão vermelho. Ele tá bem vermelho, mas ele não tá aquele vermelho de corante tão forte. Por quê? Eu, pessoalmente, não gosto de botar mais do que aquela quantidade de corante que eu falei pra vocês no começo. Mas isso é pessoal, porque se você acabar botando muito corante, ele vai deixar aquele sabor residual meio amargo. Por isso é que eu não coloco mais que isso. Mas se você, na sua casa, quiser aquele bolo bem vermelho, com aquele vermelho bem forte, é só colocar mais corantes que você vai conseguir chegar nesse resultado. E agora a gente vai a montagem do nosso bolo. Como eu disse, eu tenho aqui meus dois bolos. Eu já cortei eles no meio. É muito simples, só cortar cada bolo em duas partes. Eu não vou nivelar eles por cima, porque eles já estão quase retinhos na hora que a gente montar na forma, pra dar tudo certo. E aqui eu tenho o meu recheio, que também ficou na geladeira esse tempo todo, enquanto o bolo esfriava. Ah, Acho que eu não falei. O bolo tem que estar tá completamente frio para montar. Esse é um bolo que não funciona montar se estiver quente. Se estiver quente na hora de montar, o seu recheio vai começar a derreter. Vai virar uma meleca. Então deixa esse bolo esfriar. Bota na geladeira, bota no freezer se você quiser. Quanto mais gelado ele tiver na hora de montar, melhor e mais fácil pra você. O que eu fiz com o meu recheio? Eu só misturei ele na mão com a colher depois que eu tirei da geladeira. Assim, dá uma misturada para ele dar uma airada. Dividi ele aqui. No olho, mas se você tiver dificuldade de dividir no olho, você pode pegar quatro potinhos. O que a gente vai fazer? A gente precisa de quatro partes, mas não são quatro partes iguais. A gente precisa de três partes iguais, uma parte um pouquinho maior. Então eu diria 60% para cobertura, que é o que vai ficar por fora, que é o que a gente vai usar por último, e os outros 40% você divide em três partes para o recheio. Deu para entender mais ou menos? Eu fiz aqui uma estrela muito louca, mas é isso. Agora eu vou montar meu bolo aqui na forma, camada com camada, e vocês vão acompanhar bem de pertinho. É isso, nosso bolo aqui agora está pronto, montadinho. Não aperta muito, dá só uma arrumadinha quando você for ajustar o bolo entre uma camada e outra, porque senão vocês podem esmagar o recheio. E acho que eu não falei, mas esse recheio é uma espécie de mousse de cream cheese. Então ele é bem delicado, por isso que a gente está tomando esse cuidado todo. Agora, esse bolo ele precisa assim descansar, ele precisa do sono de beleza dele. De pelo menos 6 horas na geladeira Então é isso que eu vou fazer agora Eu vou botar meu bolo na geladeira para descansar Por mais ou menos 6 horas E mostro pra vocês depois como continuar E esse é o nosso bolinho depois de gelado Eu só fiz tirar ele daquela forma na qual eu montei E agora a gente vai cobrir ele todo Com aquele recheio que sobrou Então espalha na mão Pega um pouquinho do recheio e vai espalhando Agora que nosso bolo já tá gelado, só para lembrar, tá gente, esse é um bolo que ele é servido gelado, por causa da cobertura e do recheio, a gente vai começar a decorar nosso bolo. Eu tenho aqui aqueles docinhos que eu fiz no vídeo passado, se você ainda não viu, clica aqui no card e vai lá conferir que eles são muito gostosinhos e muito fáceis de fazer e eu tenho também essas decoraçõezinhas de árvore que são muito fáceis de fazer e ficam uma gracinha na lateral do bolo. E para decorar não tem segredo. É só ir colando os docinhos e as árvorezinhas e o que mais você quiser colocar de decoração de forma aleatória, como você achar bonitinho. E esse é o resultado do nosso Red Velvet de Natal. Ficou a maior gracinha, né, gente? Ah, eu tô muito apaixonada por esse bolo. Quero nem cortar, mas irei cortar porque ele é muito delicioso. Vamos cortar! Olha bem pra esse bolo! Não, vocês estão vendo isso? Olha o sorriso da criança! Se nem pra onde é que eu experimento! Muito bom! Nossa! Essa receita, ela é perfeita! Sem defeitos! uma coisa mais linda e deliciosa para se colocar numa mesa de Natal. Depois disso, eu não tenho mais nem o que dizer. Eu espero que vocês estejam gostando desse especial de Natal. Lembra sempre, se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar também. Um beijo e Feliz Natal!